Hoje irei ensinar qual formato de exportação do Web of Science ou WOS serve para o BOS Viewer. Você poderá checar esse formato acessando o manual do VOS Viewer. Após abrir o manual, vá para a página 27 do PDF, que corresponde à página 26 do manual. Você verá que no terceiro parágrafo, Há uma instrução sobre o web of science. Segundo esse parágrafo, o formato de exportação escolhido deve ser outros formatos de arquivo, e em seguida deve-se escolher a opção texto sem formatação ou texto separado por tabulação. Ambos os formatos são suportados, porém o mais recomendado é o formato separado por tabulação, ou seja, quando você se for salvar seus arquivos pelo Web of Science, clique em Exportar e escolha a opção Outros Formatos de Arquivo. Em seguida, selecione a opção Texto sem Formatação ou então Separado por Tabulação, isto é, Separado por Tabulação versão Windows ou versão Mac. No meu caso, escolherei Windows. Em seguida, clique em exportar. É isso, muito obrigada!